E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal meu solo HD, rapaziada. Melhor flow, melhor bate-volta, melhor round histórico. Qual o conteúdo que você mais gosta de assistir aqui no canal solo HD Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou.